ORAÇÃO DA DIVINA PRESENÇA Ó oh, Divina Presença, ó oh, meu amado Eu Sou, inunda-me com a vossa luz, inunda-me com o vosso amor, tece o meu manto branco de luz e vem mesclar com o vosso clarão azul, todo o meu interior. Purificai todos os meus corpos, para que eu possa sentir a vossa doce presença. Ó oh, Bom Amado Senhor, Ó oh, Altíssima Potestade. Manda o teu Filho à terra. Inunda-me com a força crística do Supremo Ser. Divina Presença, desce à terra e glorificai-me com a vossa luz. Transbordai a minha taça com o vosso cálice de luz. Divina Presença Eu Sou, emana o vosso poder sobre mim. Luz, Radiante Luz, elevo o pensamento a vós, permeia todos os meus corpos. Para que eu possa ser uno convosco, ó oh Doce Santo Espírito, ó oh Espírito Santo de Luz, permeia todos os meus corpos com o teu manto branco de luz. Purificai o meu interior. Purificai o meu exterior. Purificai os meus nades. Purificai todos os meus chakras. E fechai para sempre a porta onde mora o mal. Ó Santíssima Trindade. Ó Doce Pai e Mãe. Ó oh, doce Pai Filho! Ó oh, doce Pai Espírito Santo! Ó oh, Venerável Trindade! Ó oh, Venerável Eu Sou! Inclino-me em reverência por vossa presença em mim, desde o Alfa e o Ômega desde o princípio e o fim, desde o início dos tempos. Ó oh, doce Presença, Eu Sou. Ó oh, doce e calmo Oceano Cósmico. Centelha de vossas entranhas, Eu Sou. Centelha Divina chispa de luz, luz radiante, luz flamejante. Eu sou teu filho e vossa gloriosa majestade habita em mim. Seja feita a vossa vontade. Agora e sempre em mim. Que o meu pensamento seja puro Amor na Luz e de Construção Universal. Pois só assim, ó Gloriosa Trimurti, poderei refletir a vossa magnífica presença. Assim seja e assim será.